Em uma semana tão agitada, por que não tirar algo bom de tudo que temos visto e vivido? Vem com a gente ver o mundo com um pouco de poesia e, além disso, refletir sobre os desencontros que nos salvam. Muitas Marias, conteúdo de qualidade para mulheres com conteúdo.